A vida é uma caixinha de surpresas, alguns anos atrás eu nem imaginava que estaria aqui. Ainda assim, eu não me arrependo das escolhas que fiz, mesmo não sabendo o que ia acontecer depois. Oi Liz! Jack! Eu não esperava te vir aqui. Então, eu trabalho aqui, ah. acho que tá um pouco atrasada, Entendi. você ainda tem uns 15 minutos. Oi, Megan. Oi. Vocês trabalham juntas? É, trabalhamos. Ah, legal. É. Olha, se der tempo a gente podia tomar alguma coisa, qualquer coisa, por minha conta. Ah, um... E aí? Pode ser? Ah, legal. Quita tá seu chá. Muito obrigada. Tem certeza que não tem um cappuccino com chantilly? <risos> Você seria é melhor? Ah, não. Acho que prefiro um chazinho. Né? Como você trabalha numa cafeteria e não toma café? <risos> Eu tava atrás de emprego de meio período. Mega me falou desse trabalho e... Depois de me formar, quero ser pioneira. Achei uma boa ideia. Sério? É. Eu não sabia que você queria ser pioneira. Uhum. Parece que a gente está sempre se encontrando né? no salão, na escola... Mas acho que essa é a primeira vez que a gente consegue finalmente conversar. conversar é, eu sei. É, acho que é porque eu sou novo aqui, né? Ah, não, não é isso, não. Sei lá, é tudo muito diferente pra mim, sabe? Você não gosta daqui? Não, não, não é isso. É que tô me acostumando ainda. Uhum. Por que vocês se mudaram? Meu pai abriu um restaurante aqui na cidade. Então tivemos que vir com ele. Hum acho que eu nunca vi seu pai. Ele não é cristão. Ah. Então. Aí o que ele acha, da verdade? A verdade, o que ele quer é que eu termine os estudos e vá trabalhar com ele. E é isso que você quer? Ah, o que eu quero é o que todo mundo quer, tipo trabalhar naquilo que eu gosto, uhum. um bom salário. Mas e você? Além de ser pioneira, o que mais você quer fazer? Eu queria fazer um curso. Ah, meu pai. Só um minuto. Claro. Oi, pai. Tá. Chega em 15 minutos. Tá. Tchau. Desculpa. Acho melhor você ir. Meu pai precisa da minha ajuda. Não, eu entendo. Mas a gente se vê na escola, pode ser? Pode. Tá. Obrigada pelo chá. Foi nada. A gente se vê, Jack. Tchau, tchau. E aí? Sobre o que vocês conversaram? Um, eu não sei do que você tá falando. <risos> não? Eu só fui educada, uhum. a gente só conversou. Hum. Não foi nada demais. Nada demais. Sei. Ah, ah para! O quê? Ele é um gatinho. Ah. E acho que ele gostou de você. Ah, ele parece legal, mas eu não conheço ele. É só porque ele não é batizado? Não é batizado? Você não sabia? Não, achei que fosse. Ah, bom sinal. Ele já conhece a verdade. Megan, eu nunca ia namorar alguém que não é batizado. Liz, nem todo mundo nasceu na verdade como a gente. Tenta entender. Seja um pouco mais compreensiva. Pensando, vai deixar o time na mão depois de tudo que fizemos? A bolsa de estudo pra mim já chega. Jack? Tá tudo bem? É, mais ou menos. Por que ele tava bravo? É, porque eu disse que eu vou sair do time. Ele ficou bravo. Disse que eu tô deixando passar uma grande chance. E agora? A bolsa de estudo já era. Bolsa de estudo? Você deve jogar bem. Eu jogava no time da outra escola. Hum. Mas. meus pais. Minha mãe. ela não quer que eu jogue mais. E você disse pra ele por quê? <risos> tá brincando. Ele não ia entender que é por causa de religião. Bom, se ajuda, acho que você tomou a decisão certa. Valeu. Mas, pra falar a verdade, eu queria jogar. É, sei lá, às vezes eu fico confuso. Sei como é. Mas, pra fazer vontade de Jeová, qualquer esforço vale a pena. Tá falando do batismo? Uhum. É, já pensou nisso? É, esse ano eu vou me formar e vou ajudar mais meu pai no restaurante. Quem sabe ano que vem? Daí, vamos ver o que acontece. Olha, eu acho que a decisão que você tomou hoje foi um passo importante. Valeu. É, hum, eu acho que eu já vou indo. Tá. Até a noite. A noite? Na reunião. Ei, você ah, tá aí. É. Claro. E aí, cara? É, é, eu tô atrapalhando? Não, não, Aham. tava de saída. Te vejo à noite. Tá bom. E aí? Ah, te vejo à noite. Como assim, ah, cara? não, lembra? Falei que eu tô pensando em ser testemunho de Jeová. Ah, é, você disse, mas uma coisa é dizer. Outra coisa é fazer, meu amigo. É, mas agora é sério. Por que agora? Ah, por causa da menina? Ah, <risos> Fala sério, isso não vai dar certo. O que, que você quer dizer? Se liga, cara. Nada contra a Liz, tá? Mas ela é bem religiosa. Já você? Não tá nem aí. Ah, é assim. É só que eu acho. É? <risos> Mas dessa vez você tá errado. Tá bom, se você diz. Mas tá certo pra hoje, né? Hoje o quê? Nosso jogo hoje à noite. Mas eu tenho reunião à noite. Ah, então tá. Eu chamo outra pessoa. Eu tenho um monte de melhores amigos. <risos> vou sobreviver. Tá bom, tá bom. Eu vou, prometo. Vai? Vou. Bom. Olha, já tô indo. Te vejo à noite. Eu te vejo à noite. Liz, não posso ir na reunião hoje. Mas obrigado pela ajuda. Nos vemos amanhã, tá? A gente podia fazer alguma coisa nos 50 anos de casamento deles. Pensei em montar um álbum e cada irmão deixar uma mensagem. O que você acha? Ah, olha, eu acho uma boa ideia. Eu não entendo muito dessas coisas, mas... Não tem problema. Eu e Liz podemos organizar tudo. Vai ser muito bom. Por mim, tudo bem. Liz, acha que pode ajudar sua mãe? Liz? Liz? Ah, Minha desculpa. filha? desculpa. Você nem ouviu o que a gente disse. É. É, eu sei. Desculpa. Tá tudo bem? Na verdade... Um, eu tenho uma coisa pra contar e... Eu não sei bem... Como dizer... Fala! Pode confiar na gente, filha. É que eu tô gostando de alguém. Gostando? Quero namorar uma pessoa. Você tem 17 anos. Vou fazer 18, mês que vem. Esse não é o ponto. Qual é o ponto? Você sabe que para nós, Liz, você não devia nem pensar em namorar tão cedo. Quem é essa pessoa? Jack. Jack Tanner? Olha, pai, se o problema é ele não ser batizado... É, é o problema é, é exatamente ele não ser batizado. E mesmo que ele fosse, vocês são jovens demais. Jovens demais? Já vamos nos formar, Liz. Nenhum de vocês está preparado para o casamento. Acha mesmo que o Jack pode te ajudar em sentido espiritual? Mas é que... eu gosto mesmo dele. Entendemos, Lisa. Não somos contra você encontrar alguém que a faça feliz. Não mesmo. Uh -uh. Mas a questão, querida, é que quando você é jovem e se apaixona por alguém, Fica muito difícil ver os problemas que podem surgir. Mas um casal não tem que enfrentar os problemas? É claro. Mas o momento de prestar atenção à espiritualidade da pessoa é bem antes do casamento, não depois. Eu sei. Mas é que a maioria das meninas já tem namorado. Menos seu. Liz, nós entendemos. Mas o Jack. Ele não está preparado nem para se batizar ainda. E nenhum de vocês está preparado para o casamento. Sinto muito, mas eu e sua mãe jamais concordaríamos com isso. e agora estou pensando em fazer uma nas costas, tipo uma caveira, sabe? Vamos começar Só um minuto. E aí, por que você não está respondendo mais minhas mensagens? Eu sei, des desculpa. Um... Lembra quando você me contou que o treinador queria que você jogasse mais que você não podia? E eu falei que eu tava confuso? Uhum. O que, que isso tem a ver com a gente? Meus pais, eles... Disseram que a gente é jovem demais pra namorar. Seus pais, Liz. Você tem 18 anos. Tá bom, eu sei. É que não é só isso. A gente tá vindo tão bem. Eles não podem decidir por você. É que... Eu tenho alguns alvos. E... Acho que são diferentes dos seus. De que alvo você está falando? Pioneira. E talvez escola para evangelizadores. E quem disse que eu sou contra? Mas não é o que parece. Olha, Eu sei que às vezes eu não vou nas reuniões e que deveria sair mais vezes no campo. Eu sei. Mas eu vou tentar melhorar. Quando? Não sei. É por isso que eu tenho você. Você pode me ajudar. Quem vai me ajudar, Jack? Por favor, Liz. Não dá. Não dá. Não dá? Ou não quer? Como assim? Quer saber? Eu sabia que isso ia acontecer. Aconteceu o quê? Eu sei que eu preciso melhorar. Eu só pensei que você me daria uma chance antes de me dar um fora. Eu não tô te dando fora. Não? Então quer dizer que você vai me dar outra chance? Foi o que eu pensei. Quer saber? Não quero ficar com alguém que espera que eu seja perfeito. Isso não é justo. Nem o que você fez. Você por aqui? Tô levando o Bob pra passear. E você? Tô esperando uma entrega pro restaurante do meu pai. E ah, legal. Já deve estar tá chegando. Uh, a gente já conversou e tudo. Mas ainda não tive chance de dizer que sinto muito pelo que aconteceu com você e Alice. Ela gostava mesmo de você. Ah, uh, tá. Talvez. Sabe, nem tudo é como a gente quer. É... Acho que não. Já faz alguns meses... E, pra ser sincero, a gente nunca ia dar certo. Sério? É... Quer dizer... Ela é o tipo de pessoa que... quer é alguém perfeito. Além disso... Ela não sabe o que é da vida. Eu sei. Eu disse a mesma coisa. Ah, é? É. E o que mais você disse? Só pra saber. Bom, que você é um cara simpático, legal e que ela ia se arrepender de não te dar uma chance. Uau! Não sabia que você achava isso de mim. ah Não! Não, não, não quis dizer isso. Eu só queria agradecer. Sério, é. Obrigado mesmo. Então, acho que é melhor eu ir andando. O Bob tá meio agitado. Não, ele tá mesmo, então... Vai lá, Megan. Tá bom, a gente se vê. Tá bom. Tchau. A gente se vê. <risos> Valeu. Megan, chegou uma caixa pra você. Eu achei que o Bob ia gostar. E quando vi isso, achei que você ia gostar. Depois me disse. Jack. E aí, tá fim de comer alguma coisa? Pode ser. Outra mensagem. É... Megan, o que você está fazendo? Você ainda gosta dele? Não. Não. Não foi o que eu quis dizer. Então, o que foi? Você tem certeza que, que alguém como ele... Espiritualmente, ele... Olha, sério, Liz, eu e você somos bem diferentes. Eu não espero que ele seja perfeito. Você não vê que pode ter problemas? Não, eu não. Eu vejo o um lado bom. Além disso, eu posso ajudar ele. <risos> Megan, ele nem é batizado ainda. O Jack não leva a sério a verdade. Se aparecer um problema, você vai querer alguém filho Liz, que te ajude. eu não quero discutir com você mais. Você não pode ficar feliz por mim? Eu quero que você seja feliz. Ótimo, então para. Tá. Não tá mais aqui quem falou. Olha, eu preciso atender. Obrigada por se preocupar, mas... Essa... É uma decisão minha. Eu sei. Tomara que esteja certa. Oi, Jack. Como você está? Sim, também. <risos> é do <não> Pui. Foi. <risos> <risos> foi legal, foi. <risos> Dirige com cuidado, amor. Dirige devagar. Tenta devagar, hein? <risos> oh! Hum. Esqueci minha jaqueta. Acho que eu deixei dentro. Tá bom, entra. Mas faz silêncio. Tá bom. <risos> Meio tarde, não acham? Pai, que susto! <coughs> Desculpa, galinha. A culpa é minha. Ah, chegaram! Minha Oi, mãe. Oi, se divertiram. Ah, foi muito legal. Acho que eu já vou, viu? Não, não, tá cedo. Quero saber como foi. Não, é, é melhor aí. Te vejo amanhã. Tá, me liga quando chegar. Tá. Ah, tem uma coisa pra te mostrar na internet. Ah, é? é. Legal. Amei sua escolha, Maggie. Obrigada. Vai ficar muito lindo em você. Obrigada, mãe. Vocês são um casal perfeito. <risos> Quero mostrar pro papai. Tá bom. Tô tão feliz. Ei, pai, queria te mostrar uma coisa rapidinho. Tá, já tô indo. Ok. Peraí, Megan, queria falar um pouquinho com você. Tá tudo bem? Queria te perguntar uma coisa. Tá bom. O que você vê no Jack? Ele é bonzinho, carinhoso, tão lindo. O que mais você vê nele? Sei lá, ele me faz feliz. Mas, Megan, por quê? Você não acha isso muito pouco? Pai, você tá parecendo a Liz. Ele não é ruim. Não tô dizendo isso, Megan. Ele cresceu num lar dividido. Eu sei que não é fácil. É verdade. Mas, filha, o Jack já estuda há anos. Eu já sei disso. Mas ele disse que vai se batizar. Ele vai progredir. Mas dizer é uma coisa e fazer é outra. Com todo respeito, pai. Quando se trata de progresso, o senhor não pode falar muito. Eu sei. É por isso que eu me preocupo. Você não acha que está exagerando? E, além disso, eu não quero ficar solteiro o resto da vida. Não estou dizendo para você ficar solteira. Apenas, espere um pouco mais. Essa é uma decisão que a gente só toma uma vez. A escolha é sua. E também as consequências. Eu sei o que estou fazendo. Você não pode ficar feliz por mim. Megan. Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do filho do homem. Porque naqueles dias. É Isso que eu estava falando. As pessoas Essa era a parte do Jack. Os homens se casaram as mulheres veio, eram né? dadas em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Fizeram caso, até que veio de novo e ganhou a todos eles. Maggie, o que aconteceu? Eu preciso falar com você. Tá, espera um minuto. Vou me trocar. Já volto. Maggie? que você me ama. Eu te amo. Sério? O que foi? O que aconteceu? Você não foi à reunião de novo ontem. Então esse é o grande problema? Eu tava muito cansado. Mas meu pai disse seu que... Seu pai? É por causa dele que você tá assim? Ele só tá preocupado. Eu não sou mais criança, Megan. Eu sei o que é certo. As pessoas sempre vão falar isso aquilo. Mas confia no seu coração confia em mim. Mas eu só tenho medo de... Antes de ir. você continuar, espera um pouco. Já volto. Eu sei que as pessoas ficam dizendo um monte de coisas. Mas a única pessoa que me importa é você. Eu ia esperar, mas... Eu vou te contar por que que eu tô trabalhando tanto. Tem um motivo muito especial para isso. É que eu quero te fazer uma pergunta. Você quer casar comigo? Sim, claro. Hum? Posso colocar? Sim. Não acredito. O que é? Eu não queria ter que me preocupar com o que as pessoas pensam. Eu queria que a gente ficasse junto. Só isso que eu queria. E por que não? Para que esperar? Ah, ah, tá... Sim. Então, tá. Cristina, é a Liz. Oi, Liz. Oi, Cristina. Que bom te ver. Que saudade. Oh, é bom ver vocês também. Só que eu esqueci o azeite. Ah, não tem problema. Senta pra gente conversar um pouco. Claro. Estamos tomando chá. Você não quer nos acompanhar? Boa ideia Oh, que bom, querida Nada melhor do que um chazinho Principalmente depois de tantas compras Ah, claro, muitas <risos> compras Aí está Obrigada, Cristina Como vão as coisas? Ah, também eu arrajo. Você está meio triste Nada demais Você quer conversar um pouco? Não é nada importante. Você pode se abrir com a gente. Fala. Então. É que me interessei por alguém, mas não deu certo. Ah. Quem era? Jack Tanner? Ah, sei. Uhum. E pouco depois disso, ele começou a namorar Megan. Não que me arrependa da minha decisão. Eu sei que ainda sou jovem. Mas... Eu fico pensando se um dia ainda vou sentir isso de novo por alguém. Ah, vai sim, Liz. Jeová nos deu um coração forte. E, na verdade, nem sempre é ruim quando um relacionamento não dá certo. Às vezes, é até melhor. E o Jack é muito indeciso. <risos> é, muita gente diz isso. Mas, sei lá, eles parecem bem felizes. É que leva algum tempo para saber quem é a pessoa secreta do coração. Mas como eu faço para descobrir isso? Bem, não é bom se envolver emocionalmente até ter certeza de que um completa o outro. Parece que todo mundo encontra alguém, menos eu. Aproveita bem a fase de solteira, não é? É. Daí, quando aparecer alguém especial, você vai começar um novo capítulo na sua vida. Até ficou um pouquinho pior. Ah, quer que eu pegue outra bebida? Ah, não, tudo bem. Acho que ninguém nem vai perceber. Sem problema, bom, tudo bem. Tá, fica tranquilo. Luiz, que bom não, que obrigado. você veio! Oh, Olívia! O casamento tá muito. Obrigada. Lindo. Ah, peraí, John, você tirou uma foto nossa? Ah, sim, claro. O que aconteceu com a sua camisa? Ah, não foi nada. Só um acidente. Vamos tirar a foto Legal. então? Legal, vem cá, Liz. Obrigada. Olha, ficou legal. Ah, Liz, ficou linda. Ah, legal. Muito legal, obrigada, John. Então, seu nome é Liz? É, ah, desculpa, Liz, esse aqui é o John, ele é nosso fotógrafo. Ah, o David, vejo vocês depois. Tá bom. É. Sério, me desculpa. Tudo bem, é só uma camisa. E, por sinal, toda manchada. Foi até bom, eu nem gostava dela mesmo. Obrigado. Imagina, hein? se precisar. <risos> é. Um... Faz tempo que você conhece o David Olivia ou...? Sim, conheço o David desde criança, Fomos pioneiros juntos. Eu vim fazer uma visita, e como eu sou fotógrafo, ele pediu pra tirar umas fotos. E você veio? E eu vim. Agora todo encharcado. Pois é. Muito legal. Você e Olivia se conhecem há muito tempo? Fizemos a escola de pioneiras juntas e acabamos ficando amigas. Legal, quando? João, pode tirar uma foto aqui? Oh. Desculpa vou lá tirar uma foto antes de cortar o bolo sem problemas foi um prazer, Liz prazer foi meu tchau tá, tchau como seu marido receba este anel como seu marido receba este anel é com prazer que os declaro marido e mulher pode beijar a noiva Thank you. Liz, Megan, como certeza. vai? Que bom te ver. Que bom ver você também. Ai, finalmente eu vou conhecer a pois Bia. Pois é, é Liz. Ei, Jack. Quanto tempo? Ela é linda. Obrigada. É, claro, puxou a mãe. <risos> é, o tempo passa rápido demais, verdade? O que vocês estão fazendo por aqui? Acabamos de nos mudar. Sério? É. Por quê? Fala pra ela. É que meu pai abriu um outro restaurante aqui. E o Jack vai ser o gerente. Olha só! É, eu não aguentava mais viajar e achei melhor ir pra cá. Ah, legal. E quem vai trabalhar com a gente também é o Rod. Sei, seu colega de escola, né? Isso. Ah, me lembrei Liz, você tem que ver nosso apartamento. Ficou maravilhoso. É. é. Vou levar um século pra pagar. Ah, e eu não mereço? <risos> Claro que sim, amor <risos> Ah, legal, eu vou querer ver, sim E o que você ainda tá fazendo aqui? É, co como assim? Não, é que eu uh, achei que estivesse fazendo outra coisa Querida, Hã? acho que a gente vai se atrasar pro show Ah, é? Ainda temos que deixar a Bia com meus pais, então é. Mas foi muito é. bom ver você Foi bom ver vocês também João. Ah, você ainda lembra de mim? Ah, é. E como esqueceu o estrago que eu fiz na sua camisa. Que vergonha. Que isso, Liz. Era o meu sonho ter uma camisa vermelha. <risos> é, legal te ver de novo. É, legal. Hum, veio fazer outra visita? Não, Liz. Eu me mudei. Sério? É, faz uns seis meses. Legal. E você vem sempre aqui? Não, é a primeira vez Ah Você? Ah, não Esse é um dos meus lugares preferidos Você gosta mesmo de foto, né? Ah, é A Olivia me mostrou as fotos do casamento Ficaram lindas Obrigado Você é muito bom Obrigado Mas, pra falar a verdade Esse não é bem o tipo de foto que eu gosto de tirar Mas, quebra um galho Que tipo você gosta? Ah, algo mais ou menos assim Vem ver Gostei dessa. Ah, é? Ela é bem diferente das outras. É? Hum, por quê? Ah, não sei. É que o tempo passou, mas... Não o amor deles. Ainda é forte. O hum, que foi? É que... A maioria das fotos mostra só uma parte da vida uhum. Mas essa parece que mostra toda uma vida Num só momento É mais ou menos isso que eu vejo Olha Eu Nunca tinha pensado nisso antes Mas Eu acho que o fotógrafo ia concordar com você É? Uhum. Quem é? Ninguém é importante. Deixa eu te mostrar mais um. Obrigado pela companhia. É, foi legal. É, também gostei. É essa? A foto que você me falou? É. Ela tá triste demais. É, acho que todo mundo passa por isso. Já tomou uma decisão que você sabia que estava certa, mas que ainda machuca? Ah, sim, já. Eu tenho um irmão que foi desassociado. Hum. Daí eu parei de falar com ele. Era a coisa certa a fazer, claro, mas foi muito difícil. Primeira Pedro 5,7 sempre me ajudou. Jeová cuida de nós. Ele sempre está do nosso lado. Sempre. Opa. Desculpa, é minha mãe Eu disse que ia chegar logo É melhor você ir Mas tá ficando frio, Liz Por que não pega meu casaco? <risos> não Não, não, eu insisto Ficou um pouco grande Mas acho que dá <risos> Obrigada <risos> Mas como é que vou te devolver? Eu tenho um discurso na sua congregação mês que vem Eu pego lá Ciao Do seu restaurante? Uhum. Ótima pergunta. Nossos pratos, nosso bom atendimento e tudo isso num ambiente muito agradável e sofisticado. Mas para entender tudo isso, só mesmo vindo ao Luna. Uhum. É, acho que com isso dá. Acha que ficou bom? Ah, sim. Obrigado, Joel. Ah, de nada. É, só fala pro Jack que eu senti a falta dele na entrevista. Uhum. Tá. Hum. Pode deixar comigo. Até mais. Até mais. Tenha uma boa noite. Você também. E aí, cara? Chegou cedo hoje. E aí, Jack? Preciso falar com você. Pode ser? Ah, não vai dar. Tem um monte de não, coisa pra fazer. Não, sério. Isso é importante. Não vai demorar. Tá bom. E aí? Tudo bem? Tô bem. É? E a Megan? <risos> tá bem, tá gastando meu dinheiro. Ah, é por isso que eu fiquei solteiro. <risos> Que eu devia ter feito. É, olha, vou logo ao assunto. Onde você estava ontem? Do que, é que você está falando? Ontem você disse que ia me ajudar com a entrevista. Ai, desculpa, eu, eu esqueci. Hum. Mas deu tudo certo? Quer dizer, se eu dei um jeito? É, Jack, eu dei um jeito. Ultimamente é isso que eu tenho feito, ah, não, dado um jeito. Não, você não. Qual é? <risos> eu tive que ir na reunião ontem. É. Já fazia meses que eu não ia aí ah. Mega não me deixava ah. em paz. Tá, eu entendo, ok? Pode ir para suas reuniões, tudo bem. Mas você tem que entender que o trabalho tá aumentando. A gente precisa de você. Eu tô aqui, não tô? Às nove? De manhã não tem movimento. Quando tem? À noite no fim de semana. Você sabe. Quando você me chamou era pra gente trabalhar junto, lembra? É, era. Certo, mas se você ainda não percebeu, eu tô fazendo tudo. Eu sei, foi mal. Jack, a gente não é criança mais. O restaurante não funciona sozinho. Esse é o mundo real. É, eu sei disso, mas o que, que você quer que eu faça? Eu quero que você me ajude. Eu quero poder contar com você. Você pode, tá? Hum. Eu te prometo que eu vou fazer o meu melhor, ok? O melhor? Hum, tá. Eu espero. Oi, amor. Muito cansado? É, e como? Tá trabalhando muito, né? É, muita coisa. O restaurante não para. Eu sei. Você tem passado muito tempo no restaurante, né? Mas nós... As reuniões... É, até parece que sua vida é muito difícil. O que você quer de mim, Maggie? O pai da Bia... Quero meu marido, um homem espiritual. Você não vê o que eu estou fazendo, o que eu posso? Estou tentando. Se isso não é o bastante, não sei mais o que fazer. É melhor ir trabalhar. Feliz. Bom discurso. Ah, obrigado. Tem um monte de criança na sua congregação. E elas amaram sua ilustração. Obrigado. Legal a ideia da bússola. Ah, que bom. Você gosta muito de criança, né? Você sabe por quê, né? Ah, seu irmão. É. Uhum. E eu acho muito importante dar atenção para elas. É a melhor fase. Odio. Ah, desculpa. Prometi mostrar pra ele antes de ir embora. Ah, claro. Espera só um pouquinho. Eu volto num minuto. Tá, sem problema. Oi, Liz. Oi, Jane. Ele é bonzinho, né? É, sim. <risos> ele é muito atencioso. É mesmo. Eu conheço ele desde pequeno. Eu admiro muito a espiritualidade dele. Ele não perde o foco, mesmo com tantas propostas de emprego. Propostas? Você não sabia que o trabalho dele sempre aparece em galerias e em revistas? É, ele é muito requisitado. Sério? Mas ele não quer ficar longe da congregação. Ele é um irmão muito equilibrado. Puxa! Dá pra ver que ele gosta muito do que faz. Mas Jeová tá sempre em primeiro lugar. Ele é um excelente irmão. Pelo jeito é. É, pena que ele vai se mudar. Ah é? Ele vai? Bom, foi o que eu ouvi. Parece que o pai dele não tá bom. Liz, o pessoal tá me esperando. Vou lá. A gente se vê, tá? Tchau, Jane. Oi. Oi. Tá sozinha? É. Eu deixei a Bia com a babá. Tirei um tempinho pra mim. Ah, tá. Ah, qualquer coisa me chama, tá? Tá bom. Você continua tomando chá? Hum... É? É bom ver que algumas coisas não mudaram. Ah. Megan, tá tudo bem? É, tudo bem. Tudo bem. Certeza? Quer conversar um pouco? Jack saiu de casa. Ai, Megan. É por poucos dias, mas... Tivemos uma briga feia. As coisas são bem diferentes do que eu imaginava. Oh, Megan, vai ficar tudo bem? Acho que não. No começo, estava tudo indo bem. Mas com o tempo as coisas foram mudando. A Megan, já tentou falar com ele? Ele nem fica em casa. Só vive no trabalho. Já falo com os anciãos. Já tentei. Mas ele nem vai nas reuniões. Eu, eu nem sei o que te dizer. Para, tá bom. O que foi? Você não tem que me dizer nada. Não, Megan, eu não quero... Eu sei o que você tá pensando. É só o que eu ouço de todo mundo. Megan. Principalmente do meu pai. Nem sei o que eu tô fazendo aqui, eu vou embora. Megan. Olha pra nós. A gente é totalmente diferente. Você não faz ideia do que eu tô passando. Melhor Jeová pode te ajudar. Pra ser sincera, acho que agora é tarde demais. Eu tenho que resolver isso. Você por aqui? Você não tinha ido embora? Ah, é. Foi pra casa dar uma ajuda pros meus pais. Por quê? Ah. Não. Por nada. Tá trabalhando em quê? Acabamentos. Hum, é. Que legal, hein? Mas eu é que tô acabado. <risos> e você? Na elétrica. Ah, é. Monte tá explicado. De... É. <risos> Olha, legal te ver de novo. Bom te ver também. Acho que, sabe, vou voltar pro trabalho. Certo. Eu também. Vou voltar pros filhos. <risos> A gente se vê. Tá bom. Até mais. Tchau, John. Ah, Alice, é, mais tarde o pessoal vai assistir um filme, você quer Quero. vir com a gente? Quero, uhum. Legal, então, à noite? Tá bom. Às sete? Pode ser. Tá bom? Tá ótimo. Te vejo à noite, então. Tá bom. Tchau. Tchau. John e Elizabeth Shaw Vai dormir? Por que quer saber? Não, não quero. Olha, eu só vim aqui pegar uns papéis e já tô de saída. Ah, não me diga. É, pelo menos trabalhando eu tenho paz. É Jack, e como eu fico? Você fica livre. Não quero liberdade, você sabe o que eu quero. Você vai começar outra vez, Megan? O que você quer? O que eu quero é que você fique com a gente. Você nunca tá em casa, você é a pessoa mais egoísta que eu conheço. Ah é? E você? Cadê aquela mega compreensiva, amorosa? <risos> e aquele seu papo de progredir e se batizar? Ah tá, você tá pensando que é fácil assim. Alguém precisa trabalhar pra bancar tudo isso aqui, lembra? Ha, tá vendo? A única coisa que você sabe fazer dar desculpas. E depois não sabe por que eu nunca tô aqui. Já cansei dessa conversa. Eu já cansei desse casamento. Ah, é? é. Então faz o que você quiser. Como vai a Megan? Faz tempo que eu não falo com ela. Alice, ah, as coisas não vão nada bem. O que aconteceu? O casamento dela está muito complicado. Ah, oh, não. Que pena. Espero que eles fiquem bem. Você estava falando com a Ellen, precisava falar com ela. Eu estava. Eu queria saber da Megan. Eu perguntei. E pelo jeito ela está muito mal. Os anciãos já tentaram ajudar. Agora só depende deles aplicar o que a Bíblia diz. Uhum. É, ela disse que sempre que eles tentam conversar, acabam brigando e... Todo casal tem suas diferenças. Mas quando elas surgem, um tem que respeitar a opinião do outro. Espero que não seja tarde Nunca é tarde quando os dois querem melhorar Ah, ele tem razão Sabe, não existe casamento perfeito Mas quando imitamos a Jeová e mostrar amor Superamos qualquer dificuldade Queria que a Megan lembrasse disso Aqui. Oh, você tá gato. Faz muito tempo que a gente não se é, vê, hein? pois é. Mas você tá linda. <risos> Obrigada. E aí, você já saiu daquela cafeteria? Ah, você ainda lembra? Ah, é claro. Aquele lugar tinha o café mais caro da cidade. <risos> aqui dentro tá muito barulho, né? Vamos lá fora? Tá, vamos. Bem melhor aqui. Ali tem uma vista muito legal. Quer ver? Claro. Dá pra ver toda a cidade daqui. Que lindo. É, muito bonito. E o que você faz, Derek? Eu sou conselheiro. Ah, tipo um psicólogo? Ah, é por aí. Mas eu trabalho mais ajudando pessoas que têm problemas no casamento. Hum, então é casado? Divorciado. Ah, isso não é meio Irônico? irônico. <risos> Na verdade, não. A questão vai além do casamento. Eu mostro para os casais a realidade. É que às vezes vale a pena continuar, mas às vezes não. No seu caso. Ah, desculpa, é a força do hábito. Na verdade, eu só vim aqui para esquecer um pouco dos problemas. Ah, legal. Mas e o seu marido? É alguém que eu conheço? Alguém da época da escola? <risos> não, a gente é da mesma religião. Ah, é? Testemunha de Jeová? É. Ainda é? Sou. Sei. Olha, Megan, vou te dar um conselho. Eu não sei qual é a sua situação, mas já vi muitos casais com sérios problemas. Se casam sem pensar e depois percebem que não tem nada a ver um com o outro. Mas em vez de se divorciar logo, ficam insistindo, sabe? Pra parecer algo que na verdade não são. Vão se distanciando, e com o tempo nem parece não, que são casados. Não concordo? É que a Bíblia diz que os dois se, se tornam. Se tornarão uma só carne? É, fala. Mas você acha que dá mesmo pra confiar num livro escrito há dois mil anos? Confie no seu coração. Lá no fundo, você sabe que ainda vai encontrar a pessoa certa. Não, não sei se concordo com você, Derek. Sério? E você veio aqui só pra se distrair? Olha, quando quiser me ajuda, me liga. Pega? A gente se vê. Princesa? Oi. Como foi seu dia? Bom. É? Uhum. Feliz? Tudo bem? Tudo. Só tô preocupada com a Mega. O que foi? Acabei de ligar pra ela e ela me disse que o Jack foi embora de novo. Que pena. Tentou ligar pra ela? É... liguei, mandei mensagem... Só que ela não responde. Mas e se você fosse lá? Tenho medo de ir... Ela não gostar. Sei como é. Vou pensar em alguma coisa para te ajudar, tá bom? Você, e fiquei pensando em como podemos ajudar a Mega. Olha só, o verdadeiro amigo ama em todos os momentos. E se torna um irmão em tempos de aflição. Não acha que ela está precisando de uma amiga como você? É... É, tem razão. Liz, o que tá fazendo aqui? Você não atende o telefone, então eu vim. Ah, é, mudei o número. Não deu tempo de passar pra ninguém ainda. Tudo bem. Posso entrar? Uh, eu tô de saída, mas. É rapidinho. Cadê a Bia? Ficou com os meus pais hoje. Eu tenho um compromisso. Ah, tá. O que é isso? Isso é assunto mesmo. Número novo, segredinhos... É a Megan mesmo? Bom, se essa Megan for divorciada, é. Divorciada? Tá só no começo ainda, mas... Megan, isso não faz sentido. É isso que o Jack quer? Olha... Já tá na hora de começar a pensar um pouco mais em mim. E como fica Jeová? Liz, para você é fácil falar. Eu e John temos problemas. Mas, mas a Bíblia Olha, diz... eu não preciso de um sermão. Não sou criança. Não, eu sei. É que eu, é que eu me importo com você. Não faz isso. Liz, muito obrigada, mas não preciso da ajuda de ninguém. Eu sei o que eu tô fazendo. E já tô atrasada. Se você não se importa... Megan. Pai? O que tá fazendo aqui? Fiquei sabendo. Foi a mãe, né? Eu falei para ela não dizer nada. Você não devia ter vindo. Eu tenho que ir. Megan. Vamos conversar. Aqui. O que aconteceu? Tá de brincadeira comigo? Não! Ninguém vai comer essa porcaria! Não hum, dá mesmo! Um um não jeito Você nisso! Volta. Ok. Tá tudo bem? Tô cansado, tá? Cansado? Tô bem. O que tá acontecendo? Tá tudo bem em casa? É. Tá ótimo. Cara, me diz o que tá acontecendo. Você não vai entender. Fala. A gente vai se divorciar, tá? O quê? Você me disse que testemunho de Jeová não se divorcia. Olha, ela que quer fazer isso. Sei. E você? Também quer? Eu já nem sei mais. Paz. A única coisa que eu quero é paz. Olha. Eu não sou nenhum psicólogo, mas eu te conheço bem. Sei como você é e quando quer alguma coisa, você vai atrás e sempre consegue. Do o que, que você tá falando? O que eu quero dizer é que não vale a pena, tipo, lutar pra salvar seu casamento. Não é isso que está na Bíblia ou que eles ensinam naquelas reuniões? Não? Tá brincando. Tá defendendo a Bíblia agora? Você mesmo disse pra eu me concentrar aqui, no trabalho! É, eu disse mesmo, mas acho que eu tava errado. Ô, seu amigo... Eu posso dizer que você era mais feliz quando ia naquelas reuniões. Mas é que é mentira. Ah, dá um tempo. Peraí, eu só quero ajudar! Lembra que a gente vinha aqui quando você era criança? É, parece tudo tão diferente. É, mãe. Você tinha só sete anos. É, eu queria voltar no tempo. Eu não vim aqui pra te dizer, eu te avisei. Eu não tô aqui pra te julgar. Sei, você veio me fazer mudar de ideia. Querida. Você não tem mais sete anos. Você tem que tomar suas decisões. Eu sei. E isso precisa acabar. Eu quero ser feliz, mas antes eu tenho que consertar tudo isso. E você acha mesmo que o divórcio é a solução? Acho. Filha, sei que eu não fui um bom exemplo espiritualmente. Eu não cuidei tão bem de vocês nesse sentido. Desculpa, Pai, filha. Você não precisa se desculpar não, Megan. por nada. Não, eu tenho orado muito a Jeová, por mim, por sua mãe, por você. Eu decidi que preciso melhorar. E vou começar agora. Eu não estou entendendo. Como assim? Antes de tomar essa decisão, me responde uma coisa. Por que você está nessa situação? Não sei. O Jack mudou muito. Não, querida. Não é ele. Foi escolha sua. E nessa escolha, você levou em conta Jeová? Acho que não. E agora não está feliz. Ai, eu sei disso. Meg pense um pouco. Você está para tomar outra decisão importante. E quem está ficando de fora outra vez? Filha, você nunca vai ser feliz de verdade se continuar deixando Jeová de lado na sua vida. Você não entende. Entendo sim, Megan. <risos> eu duvido. Você acha que eu e sua mãe somos felizes? Vocês se amam tanto. É mesmo. É mesmo. <risos> Mas nosso casamento não é perfeito. Nem mim é. São duas pessoas imperfeitas. Mas querida, se Jeová for incluído, essas duas pessoas imperfeitas podem se tornar uma só carne. Mas por que só eu tenho que fazer sacrifício? Porque você fez um voto. Acho que ele não me ama mais. Pode ser que o Jack pense isso de você também. Fale com ele. Confie em Jeová. Então você veio me fazer mudar de ideia? Não, querida. Eu vim porque eu te amo. Vem cá, filha. <risos> O amor é paciente e bondoso. Não procura os seus próprios interesses. Não se irrita com facilidade. Não leva em conta o dano. Suporta todas as coisas. Acredita em todas as coisas. Espera todas as coisas. Persevera em todas as coisas. Jack? Olha, nem precisa dizer, tá bom? Só vim pegar umas coisas. Não se preocupa, não. Já tô indo embora. É sobre isso que eu quero falar. Não! Para, tá? Cansei disso! O amor nunca acaba. Jack. Ótimo! Por que não me deixa em paz? Eu não aguento mais, Mega! Jack. Eu só quero conversar. Pra jogar um monte de coisa na minha cara! Quantas vezes você vai fazer isso? Lembra desse dia? Não. Não lembro. Você mesma disse pra mim que se arrependeu. Eu tava errada. O que, que você quer, Megan? Ah, fala de uma vez! Eu não devia ter dito que nosso casamento foi um erro. Desculpa, tá? Já chega! Sabe o que mais? <risos> Eu não sou um bom marido. Eu não sou um bom pai. Eu também nunca me batizei. Tá certo. Você venceu. Como você disse, o que eu sempre fiz foi inventar desculpas. Então por que você não me deixa? Não vou te deixar. Você não ouviu o que eu disse, Megan? Eu não vou deixar você... Por que você está dizendo essas coisas para mim? Porque quero viver com você no paraíso. A gente desistiu do divórcio. Estou tentando aplicar os princípios da Bíblia. Não sei se um dia o Jack vai progredir, mas com a ajuda de Jeová, vou fazer a minha parte. Obrigada por nunca desistir de mim. Não acredito. Não acredito. Tá feliz? Muito. Legal. Antes da viagem, decidimos visitar Paul e Cristina mais uma vez. Eles estavam muito felizes pela gente. Ainda não acredito que, depois de tantos anos, finalmente fomos convidados para cursar a Escola para Evangelizadores do Reino. Paul e Cristina me ajudaram a ver que podemos encontrar o verdadeiro amor se colocarmos Jeová e seus princípios em primeiro lugar na vida. O amor de verdade dura para sempre. E a Cristina tinha razão, estou começando um novo capítulo na minha vida.